Estamos na Expo Direto, mas já projetando a volta das outras feiras agro importantes pelo país. Comigo está aqui o Ronaldo Triaca, que é presidente da Agro Brasília, hoje o mais importante evento agropecuário do Cerrado e da região central do país. Triaca... É, preparativos a todas já, nós tivemos aí ano passado uma edição virtual da Agrobrasília, né? esse ano é, se pretende voltar presencial, como é que está essa organização? Bom dia, Elisa, bom dia a todos aí no canal AgroLink, é, sim, estamos com, com muita expectativa, ah, na verdade a gente fez uma, uma edição virtual no primeiro ano da pandemia, que foi 2020, o ano passado não fizemos nem virtual, é, devido aos custos também, né? Dois anos parado, toda uma equipe para conduzir. É, mas estamos voltando com toda a força agora para 2022. Estamos aqui na Expo Direto para ver como, como está é, é, indo a feira, né? A nível de negócios, a nível de protocolos é, do Covid, né? A gente percebeu que está muito tranquilo aqui, graças a Deus, né? É, a feira está espetacular. É, tenho conversado bastante com os, com os expositores aí e, e acredito eu que apesar do, dos problemas climáticos a feira vai vai ser um, um sucesso né aqui na Expo Direto e assim esperamos que continue né aí o é um circuito e das grandes feiras né que, que de, de fato o, o agronegócio vive um bom momento apesar desse problema é, é, pontual aqui da seca aqui no sul e no Paraná né e em Santa Catarina também mas falando em Agro Brasília é, nós estamos, assim, com, com as áreas praticamente todas fechadas, então 98% já com as áreas todas fechadas, né? É, então a gente está com a expectativa de voltar com toda a força, assim como o Show Rural voltou, assim como a Expo Direto está voltando. Essa é a nossa expectativa, né? E estamos com muitas novidades lá para o parque, né? É, algumas infraestruturas, melhoramos as infraestruturas do parque também nesse período, né? Para atender nossos... É, empresários rurais, nossos visitantes nós, e, e todo o público ligado ao agro. É Uma das características da AgroBrasil é um espaço grande para máquinas, né, tecnologias e também um espaço grande voltado à agricultura familiar, sempre com bastante soluções. É, dá uma pincelada aí do que, que vocês estão preparando para essa edição. Ah, sim, nós temos uma área bem extensa dedicada à área para agricultura familiar, né, que é conduzida muito bem lá pela Imater da região, pela Secretaria de Agricultura dos estados lá DF, Goiás, né, é, Minas e de fato é, estamos mudando um pouquinho o modelo das apresentações das tecnologias lá. Tivemos uma reunião com com a Imater e a Secretaria de Agricultura recentemente e a ideia é ficar mais dinâmica. A, a, as áreas, as tecnologias apresentadas é, dentro do parque para o público médio, pequeno, produtor rural, agricultor familiar. Né? É, mas também é, faremos a feira é, mista, né? híbrida, esse ano, é, tanto presencial quanto, quanto virtual. Né? É, teremos alguns eventos paralelos, como já havia, né? eventos importantes ligados ao, ao agro, né? alguns simpósios é, de soja, de vitivinicultura, que é uma, cultura, uma atividade nova lá, né? apesar de, a nossa região é muito diversificada, né? de, com diversas culturas ligadas ao agro, diversas atividades, e mais uma está surgindo agora, que é a vitivinicultura, né? que é a produção de vinhos finos, né? a produção de uvas para vinhos finos, e então também terá um, um seminário com, com grandes personalidades da vitivinicultura brasileira, é, além de outros eventos. Então a expectativa é muito grande, né? é, eu acho que quem vive do agro né, é, está com saudade desse clima de feira, de relacionamento, de interação, de fazer negócio. Eu ouvi muito nesse período de pandemia produtores é, é, reclamando, assim, é, é, sentindo falta porque às vezes algum, alguma empresa ia oferecer um, um equipamento e ele não tinha parâmetro mais. Precisa ver, né? Precisa ver, comparar e, e não estava tendo. Então, por isso que eu acho que esse ano todas as feiras é, voltadas ao agro serão um sucesso. Sim, a economia volta um pouco a circular melhor no agro, né? Porque, como você mencionou, o digital é importante para seguir mantendo a marca, seguir mantendo o relacionamento, mas nada ainda supera o produtor olhar a máquina, conversar com o vendedor, é, olhar a solução, né? É, é muito diferente. Nesse caso de uma feira híbrida, a, a, a, o, o sistema virtual vem somar, mas nada substitui. Né? Você tem toda a razão. Então, com certeza essas feiras é, vão dar uma impulsionada novamente né, para o agro, para que o agro volte a, a crescer, né? É, e acredito que é, um dos fatores aí, esse ano para contribuir para que as feiras tenham, tenham, sejam um sucesso é o preço das commodities agrícolas estão num patamar muito bom, né? É, então, é, mesmo que alguma região, falando a nível nacional, né, é, não tenha colhido tão bem, mas é, acaba compensando né, é, com o preço das commodities. E, no, e a nossa região é, colheu bem a, a safra da soja, né, essa primeira safra, e já, a safrinha já está sendo implementada. Então, boas per, perspectivas para a nossa região e para a Feirago Brasília. Às vezes a gente fala em Brasília em torno... É, e pensa no poder, no centro do poder político, né? Mas tem muito agronegócio lá na região, você falou agora a vitivinicultura surgindo forte, plantio de grãos muito forte com a irrigação, com a tecnologia, batendo recordes em números de trigo, inclusive superando estados tradicionais, que nem o Rio Grande do Sul, o Paraná, na produção, né? Então é um agronegócio vindo muito com força lá na, na região, né? Sem dúvida, como eu falei antes, a nossa região é muito diversificada, né, Elisa? Então, assim, tem, tem o trigo, né? Que a gente tem há, muito, há alguns anos já a maior média nacional, né? De produtividade. E também muita qualidade por produzir no inverno. Mas muitas outras culturas, pelo nosso clima ser muito bem definido, seis meses de chuva, seis meses de seca, ótima altitude, média entre mil mil e cem metros, a gente tem, por exemplo, o café. É, o melhor café brasileiro de 2021 também é brasileiro, né? Então, eu sempre brinco aos mineiros que não desculpem, mas Brasília já está incomodando também com café. Nossas áreas não são grandes, mas em qualidade a gente tem muita atividade agrícola lá que está despontando, né? Como a canola também é, recentemente, até tá plantios de canola, grão de bico, algodão, girassol e o trivial, né? Soja, milho, feijão, muita cebola, muito alho. Então assim gera a economia flui muito lá por causa de, de todas essas atividades, e nós temos lá a maior área irrigada da América do Sul, ali no Planalto Central, é, considerando o Brasil em torno ali, né, é, num raio de uns 200 quilômetros, é, temos é, mais de 250 mil hectares sob pivô central, sem considerar outros tipos de irrigação. Então, a região realmente é muito forte, é, é o reflexo da feira. Perfeito, e para quem... Ficou curioso em conhecer né, quais são as tecnologias, a forma de trabalho empregada no Brasil Central com esses bons resultados. Quando o pessoal se encontra na Agrobrasília esse ano? Nós encontramos então de 17 a 21 de maio. Né? É, lá no Padef fica uma hora de Brasília, é tudo asfalto, muito fácil de chegar, é ótimo, um dos melhores aeroportos do país, né, em Brasília. É, a rede hoteleira é bem vasta, então temos... Bons requisitos aí para que nos visitem quem não conhece a feira ainda. Tá certo, muito obrigada e todos estão convidados então para Agrobrasília 2022. Música